A gente está aqui no estande da Red Fox. Young, é, conta para o pessoal que não conhece quem é a Red Fox. Bom, é, olá a todos. A Red Fox é uma publicadora de jogos online dos Estados Unidos que abriu recentemente o serviço de Black Desert para o Brasil. O Black Desert é um MMORPG de muita ação. Principalmente possui como diferencial a sua intensa é, criação de personagem, altamente customizável e o um mapa aberto que é, não existe em outros RPGs aqui no Brasil hoje. Quem vier visitar o stand, o que é que eles vão poder encontrar aqui? Bom, aqui no nosso stand eles vão poder encontrar várias áreas de gameplay aqui, as pessoas podem jogar e no final da jogatina pode retirar um brinde na saída. Temos sacolas, bolinhas anti-estresse e camisetas do Black Desert que serão distribuídas durante o período da feira. Aqui no meio a gente tem um palco que serão realizados disputas 4x4 e teremos como convidados youtubers famosos que farão uma disputa aí com o público. E falando um pouquinho sobre o Black Desert, como é que foi a recepção dele? O pessoal curtiu? O que vocês podem falar um pouquinho dele? Olha, a recepção do Black Desert entre os jogadores brasileiros foi muito boa. A gente ficou muito feliz, é, a gente está com um número bem impressionante de jogadores que estão gostando do Black Desert, e aí, por causa disso, a gente está com planos de trazer muito mais jogos para a comunidade brasileira. E quem quiser jogar, conhecer mais, onde é que eles podem encontrar vocês? É só acessar o playredfox.com, e lá tem a lista de todos os jogos publicados pela Red Fox. Agora eu vou aproveitar para jogar um pouquinho, né? Porque senão eu nunca vou chegar no level máximo, não é?